Existiram gigantes na Bíblia? Essa é uma questão que até os apologistas tentam evitar, porque o um embaraço é tão grande que eles começam a tocar o tambor do contexto e a dançar a dança da tradução. Além disso, existe a dança das unidades de medida, que em geral eram cúbitos, uma unidade popular no mundo antigo, que dava mais ou menos do ombro até os dedos de um homem. Mas cada lugar, cada região, essa medida variava. Então eu estou assumindo aqui para efeito desse vídeo 52,5 centímetros. Entretanto, nem todos os cristãos acreditam na mesma coisa. A Torá foi escrita em hebraico e ela compõe os livros que a gente chama de Antigo Testamento. Mas o Pentateuco foi a versão traduzida para o grego do hebraico. Só que na falta de originais em hebraico, alguns manuscritos foram traduzidos de volta do grego para o hebraico. E isso pode gerar algumas confusões de tradução. O problema é que nela a palavra nefal, que em hebraico quer dizer aquele que caiu, e Nephlin, que é traduzido para o grego como gigante, na verdade era mantido como Nephlin mesmo nas versões que foram retraduzidas. Por fim, em Gênesis 6.1, ele diz que não resistem às filhas dos homens, que eles as acham muito atraentes, e se tivessem caído em batalha, eles não estariam vivos para se interessarem nem procriar com elas. E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si as mulheres, todas as que escolheram. Gênesis 6, 1, 2. Havia naqueles dias gigantes, né na terra e depois quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses eram os mais valentes e houve na antiguidade homens de fama. Gênesis 6:4 Alguns interpretam essa passagem como sendo anjos caídos dos céus que tiveram filhos de Deus e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens e geraram esses gigantes capazes de grandes feitos. Também vemos ali gigantes filhos de Anáque descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim como também éramos aos seus olhos. Números 13, 33. Essa passagem em Números da Bíblia não deixa muita dúvida que esses gigantes eram realmente gigantescos. Também Filho de Deus, é referido em Jó 38, 4,7. 7. Jó está perguntando a Deus por que todas aquelas coisas estão acontecendo, e ele responde. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? faze me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se aquilo o sabes? Ou quem estendeu sobre o cordel? Sobre quem estão fundadas as bases da terra, e quem assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, Todos os filhos de Deus se jubilavam. J 38:47. Ora, nesse caso, os filhos de Deus se jubilavam com a criação, e certamente não eram Adão e Eva. Ele está falando claramente dos anjos. Se, se Nefal eram os anjos que caíram, então dá para supor que Néfilim é filhos dos anjos caídos. Portanto, se subentende que tivemos uma raça de gigantes que surgiu do estupro dos anjos caídos, desobedientes a Deus, e surgiu uma intervenção carnal com as filhas dos homens, pois eles pegaram todas as que quiseram. Sendo uma reação carnal, se supõe que esses gigantes eram de carne e osso, assim como outros seres de outras mitologias, como Hércules, Helena, Aquiles, ou mesmo Loki, que era filho de gigantes e foi acolhido por Odin. Uma outra coisa importante é que Davi mata Golias. E Golias é descrito como um gigante, e ele usa uma pedrada com uma funda que tinha descrito em Samuel 1,4 um algo com 9 cúbitos ou 2,4 a 4 metros de altura, dependendo do cúbito que se usa. O que dá a entender que esses ainda eram feitos mais de carne e osso, porque senão Davi não conseguiria matar Golias. Seja como for, você tem que entender um pouco da pessoa mais alta recentemente documentada. Robert Waddell. Era um americano com 2 metros e 72 de altura. Apesar da grande estatura, ele sofria com as dores e consequências do crescimento anormal causado por um tumor na glândula pituitária. Hoje existe uma tendência de não vermos pessoas tão altas porque existem tratamentos médicos. Mas por exemplo, o Aldo tinha que ficar quase o tempo todo sentado ou deitado, porque ele tinha muitas dores nas articulações e principalmente nos joelhos. O seu coração lutava para levar o sangue, já que ele não acompanhou o crescimento do resto do corpo. E as veias e artérias eram de tamanho normal. Então, pessoas com mais de 2,20 metros de altura passam a ter problemas sérios de saúde. Outra coisa é a lei do quadrado cubo, que diz que se você desenhar um quadrado de aresta 2, e Em seguida, um cubo com aresta de dois centímetros, a área do fundo do cubo vai ser igual a quatro centímetros, ou seja, 2 elevado ao quadrado. Mas também o volume desse cubo vai ser igual a 2 elevado ao cubo, ou seja, oito. Cada vez que você eleva a área e o volume, cada vez que você eleva a área, o volume é elevado ao cubo. Isso é uma progressão geométrica. Assim, um gigante de 4 metros de altura que teria que ocupar o quadrado da área de um humano alto de 2 metros de altura, teríamos que calcular o cubo desse valor em volume. Significando que aproximadamente se um humano tivesse 100 kg de peso, um gigante teria que ter pernas capazes de suportar uma tonelada. Então o gigante precisaria ter pernas muito espessas para aguentar uma tonelada. E é só ver as pernas de um elefante, um hipopótamo ou um rinoceronte, eles ainda dividem o peso por quatro. E como os Nephins não tinham asas e outros poderes mágicos, além do tamanho, eles teriam que ser desproporcionais aos humanos. Não que não possam existir seres gigantescos. Uma baleia é muitas vezes maior que o um ser humano, mas ela não tem que lidar com a gravidade. Isso tornaria o gigante algo impossível no mundo real, pois alguns apologistas falam que Golias era uma pessoa de algo como 2 metros e 40 mas nós vimos no caso de Robert Waldo, isso tornaria os gigantes algo impossível. Por isso, alguns apologistas falam de Golias, é, que era uma pessoa muito alta, com algo como 2 metros e 40, que isso seria igualmente improvável. Portanto, dificilmente uma pessoa com uma altura de 3 a 4 metros fosse se tornar um temido guerreiro, devido à anatomia desproporcional. Mas sei lá, seria um milagre? Os livros que contêm gigantes e animais falantes, em geral, estão na seção de histórias infantis da livraria. Eu não vou nem entrar né, no assunto da hierarquia, aparência ou descrição dos anjos, querubins, serafins, tronos, arcanjos, etc., que são bizarras. Nós já estamos acostumados com os querubins, e anjinhos e asinhas, mas dependendo da parte da Bíblia que se lê, os anjos têm quatro cabeças e, e rodas com múltiplos olhos. Eu queria saber o que, que esses caras andavam cheirando ou fumando para ter essas revelações. Agora, com passagens tão dúbias, muitas denominações desejam varrer os néflins para debaixo do tapete. E o problema é que eles são gigantes. O texto perfeito da Bíblia é tão dúbio que dá um margem a todo tipo de interpretação. Alguns desconversam, enquanto os outros ignoram a existência dos néflins. Apesar de ficar difícil explicar de onde veio Golias, não seria uma batalha épica se Golias tivesse 2 metros de altura. Ele é descrito como tendo 9 cúbitos por 6 cúbitos de largura, ou seja, 4 por 3 metros, em alguns livros não canônicos. Sem vencer Golias, Davi não se tornaria um personagem tão heróico e pivô na Bíblia. Devido à dissonância cognitiva, o cérebro humano é incrível, e ele tem a capacidade de manter crenças opostas e conflituosas em compartimentos separados e assim lidar com esses absurdos. Eles ainda riem quando veem um seguidor do candomblé fazendo despacho ou pais de santos incorporando entidades. Não estou dizendo que essas características do candomblé sejam verdadeiras. Na verdade, elas são tão ridículas quanto as características cristãs. Mas como eles não acreditam no candomblé, isso para eles é coisa do diabo ou simplesmente são coisas ridículas. Sem usar o mesmo tipo de análise para a própria fé. Obrigado por assistir. Você já sabe o que fazer, né? Então faça, dá um like gigante. Valeu!